Se você é empreendedor e ainda não está no mundo digital, no vídeo de hoje eu vou mostrar as 5 habilidades que eu considero importantes para quem deseja empreender online. Olá, eu sou a Suelen Ramos e seja muito bem-vindo ao canal Empreenda para Valer. Esse canal é sobre empreendedorismo digital e dicas de produção de vídeos para negócios. Para quem não me conhece, eu sou produtora audiovisual e também sou empreendedora digital. E antes de eu falar sobre o vídeo de hoje, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que eu vou publicar aqui toda semana, tá bom? Então vamos lá, empreendedorismo digital. Eu sei que não é fácil começar o um negócio do zero, mas, é como eu sempre digo, empreender é um ato de coragem e eu encaro como uma forma de libertação. Empreender, sim, um caminho trabalhoso, você sofre muitos altos e baixos, porém, é mágico saber o quanto que empreender pode ser transformador, tanto na sua vida, quanto na vida de alguém. Então, a primeira dica que eu ofereço para quem deseja se tornar um empreendedor digital, saiba identificar as oportunidades. A partir de agora, em cada problema, obstáculo que surgir, tente transformá-lo em oportunidade. Foque na solução e não no problema. O olhar que o empreendedor digital precisa ter é justamente esse, a de encarar as dificuldades e buscar uma solução de forma rápida. Então, esteja sempre, sempre atento às oportunidades que surgirem, que muitas vezes algumas pessoas deixam passar. A segunda dica é seja Persistente. Se quer tornar um empreendedor de sucesso, a palavra persistência tem que fazer parte da sua vida todos os dias. Ignore todo e qualquer tipo de conselho que possa te derrubar. Essa pessoa que vai falar, desista, faça outra coisa, não dá certo, você já tentou mil vezes, não está rolando. Pega essas palavras e usa a seu favor como um combustível para você seguir em frente. E a terceira dica é tenha objetivos e crie metas de curto, médio e longo prazo. Na vida de um empreendedor, é muito importante que tenha claro na sua cabeça aonde você quer chegar. Eu vou te dar o um meu exemplo, né? Eu fiz um curso que eu tinha como meta é, vender 100 bolos de pote em 5 dias. Para isso acontecer, eu teria que vender 20 bolos por dia. E aí eu comecei a ir à caça de amigos familiares, é, redes sociais, WhatsApp, só que óbvio, não era o suficiente as vendas só dessa minha rede de contatos. Então eu tinha que ir para a rua. E aí eu comecei a entrar em comércios, abordar as pessoas, né, bancas de jornais. Só que eu não conseguia a atenção de ninguém. E era complicado, porque aquilo ia me deixando aflita, porque eu tinha uma meta para cumprir aquele dia. Pois bem, cheguei em casa já no final do dia, com dois potes só vendidos, faltavam 18. Falei, poxa, eu preciso da atenção das pessoas, né? O que, que eu posso fazer para conquistar a atenção dessas pessoas? Eu falei, bom, o único lugar que tem é dentro do ônibus. Então, ali vai ter uma quantidade é, razoável de pessoas que eu poderia aí vender os meus bolos. E aí eu falei, beleza, criei a estratégia na cabeça, chamei meu marido, falei, vamos lá. E aí fomos. É, foi a melhor experiência que eu tive, porque eu comecei a apresentar o meu produto e dar valor a ele. Quais eram os benefícios que o meu simples bolo de pote poderia dar? Trazer para a pessoa e aí comecei a vender. É, em duas horas eu entrei em 10 ônibus. É foram 10, dos 10 eu vendi os bolos em 9 ônibus. Em duas horas eu bati a minha meta nesse dia e foi uma sensação incrível! Incrível! Oi, gente, boa noite. Meu nome é Suelen, Estou vendendo aqui é, os doces da sogra. Se vocês quiserem, vou estar dando uma passadinha aqui, tá bom? A gente aceita cartão de débito, crédito, VR, então não tem desculpa para não comprar, hein? Só Você, que tá querendo, você tá com cara Então você entende a importância de ter muito claro na sua cabeça aonde você quer chegar? Porque toda... A experiência que você vai viver no seu dia, ao longo do seu dia, vai ser para você conquistar esse objetivo, para você bater a meta. Isso não significa que vai ser fácil, mas é perfeitamente possível de acontecer e a sua felicidade vai ser imensa. Então, este pule metas. E a quarta dica é aprenda com os erros. Errar faz parte de qualquer negócio. Mas a diferença é o que você faz com esses erros. Então, não perca tempo lamentando o erro. Use a energia, a sua energia, para solucionar o problema. Então, se falhou, talvez seja necessário rever o negócio e chegar aos pontos que podem ser ajustados para você gerar aí novos resultados. E pode ter certeza, é na hora do fracasso que você descobre toda a potência que existe em você e até onde você pode chegar. E a quinta e última dica, ter autoconfiança é fundamental para quem deseja ter sucesso como empreendedor digital. É preciso estar muito preparado para situações que irão desafiar você todos os dias e se não acreditar em si, isso pode afetar diretamente os resultados da sua empresa. Ter autoconfiança vai permitir que você tenha mais segurança na hora de tomar decisões importantes. Você se torna persuasivo, você ganha coragem para tomar decisões, medidas arriscadas, sem medo de fracassar, pois acredita no seu potencial e no que você tem a oferecer. Espero que você tenha gostado do vídeo. E se você tem dúvidas sobre esse assunto de empreendedorismo digital, é, marketing de afiliados, dicas de como trabalhar com a internet, deixe seu comentário com sua dúvida que eu terei o maior prazer de responder, tá bom? E além disso, eu vou deixar aqui também na descrição um curso que eu indico para você que deseja ter um negócio online, que quer empreender no mundo digital, não sabe nem por onde começar. Então, com certeza, esse curso vai ajudar você. Eu vou deixar esse link aqui na descrição, tá bom? Então, se gostou do vídeo... Deixa seu joinha, se inscreva no canal, que toda semana vai ter um vídeo novo pra você, tá bom? Até o próximo vídeo.